Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje, vamos falar sobre um filme italiano chamado a Borboleta. Imagina se você, um jornalista, editor-chefe de uma grande revista masculina de circulação nacional... Você frequenta as altas rodas de festas, de exposições, grandes eventos. Você tá no topo do furacão, no auge da sua carreira, 42 anos. Daí você vai dar um rolê com a sua Porsche e seu filho e de repente você tem um derrame cerebral, cara. E você para o carro e entra em coma. Depois de três semanas você sai do coma. Só que o seu corpo não funciona mais nada, nada mais mexe, cara. A única coisa que mexe é o seu olho esquerdo. Você está completamente trancado dentro de você. E isso tudo foi verdade, cara. Aconteceu com o jornalista italiano Jean-Pierre Dominique. Dominique Balbi. Cara, esse filme está lá no MUBI, vai lá pra ver. E por esse escafandro, né? Escafandro é aquela roupa de mergulhador Das antigas, que parecia um, um, uma parada de, pra, de roupa de astronauta Você dentro do seu corpo, você é totalmente lúcido, cara E a única forma que você tem de se comunicar é piscando Daí na história do filme, o que acontece? A, uma das enfermeiras começa a falar assim Ah, vamos criar um código Uma piscada é sim, duas piscadas é não com isso, ela consegue criar um tabuleiro com o abecedário, cara, e ele consegue falar frases, formar palavras, sentenças, páginas de livro e se comunicar com todo mundo. E, inclusive, saiu um livro chamado O Escafandre e a Borboleta, que eu tô começando a ler, cara, eu tô guardando pra ler nas férias, porque é o primeiro relato que existe na história de uma pessoa enclausurada dentro de um corpo contando como é a vida. Você deve pensar, nossa, que trágico esse filme, eu não quero ver. Muito pelo contrário, não tem nada de trágico, cara. A primeira metade do filme toda é feita do ponto de vista do, da pessoa que tá lá deitada na cama com esse AVC, que é o personagem principal. Então é como se você estivesse vendo dentro da cabeça dele, sabe? A busca da imagem, o olho fechando... Ele vem de próximo das coisas, muito legal essa tomada de, de, de câmera, cara. E ele é muito, ele é uma pessoa muito vivida, né? Bem, bem esclarecido das coisas, então ele meio que dá risada na situação, ele não se queixa. Então é um filme leve, chega até a ser cômico em algumas horas, sabe? Ele fica contando a sua história pras pessoas e tentando falar com os parentes e tal. É realmente um filme de tirar o chapéu, cara. Vale muito a pena, sabe? Ele teve é, várias festivais que ele participou, né? Ele ganhou Cannes em 2007, duas vitórias, Academy Awards, é, prêmio de melhor filme independente, um, uma, um lance lá de Toronto também, ele ganhou também. Cara, é um filme espetacular, cara. Pra você que acha que a vida não sei que, papapá, imagina você ficar preso dentro do seu próprio corpo, cara, se comunicando apenas com o um olho e você fazer um livro ainda com isso. Assista esse filme, depois comentem aqui, cara, abaixo desse post ou manda um e-mail pra luizamérico, que a gente troca uma ideia, esse filme me comoveu, tanto que eu fui atrás lá na estante virtual e achei o livro. E vou começar a lê-lo. Ele é fininho, tem 130 páginas. Mas para quem fez piscando um olho, cara, caraca! Você decorar todas as páginas, é sensacional. Eu achei sensacional, né? Façam isso. Se quiser entrar em contato também, o site que hospeda esse podcast é o karma.news. Lá vai ter a parte de apoio. Você pode entrar lá e dar um help aqui para esse jornalista em extinção. Toda ajuda é bem-vinda e nenhuma contribuição é pequena demais. Certo? Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho.